Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha mãe oh. Ninguém conhece E bom, gente, hoje a gente tá aqui para ela reagir a Blackpink Ok, Blackpink Legal é Que eu amo Blackpink, gente Que é cara mais engraçada Blackpink Enfim, gente, Blackpink é, é tudo Enfim, é... E... E a gente tá com a mesma roupa dos outros vídeos, gente, porque a gente tá gravando o mesmo dia e tal. Não tem problema não, tem artista que faz isso nos programas lá que eu vejo. Lá. <risos> então, gente, a gente deve estar tá uns quatro vídeos só com a mesma roupa, mas é porque a gente tá gravando tudo de uma vez, ok? Beleza, beleza! Então, gente, é, pra quem não sabe, o Blackpink é um grupo, grupo coreano e tal, acho que canta aí. E, enfim, gente, eu gosto muito. Vamos ver se ela vai gostar também. Não! Ah, gente, lembrando que Opinião dela, opinião dela Opinião minha, opinião minha, tá, gente? Ninguém precisa ter a mesma opinião E também elas estão lá no outro lado do mundo Então nem aí pra nossa opinião, ok, gente? Até porque Não tem como agradar todo mundo E também não precisa agradar todo mundo, né, gente? Ah, mas essa daqui no... É diferente do BTS, não é um monte de, de meninos, é ah. são só quatro meninas. Deixa eu vou passar por uma parte aqui. É parecida com a letra, é parecida com as outras também que eu vi. Bem, é a letra de amor e tal. Sim. É, foi isso que eu pensei quando Bem eu vi. É parecida. Também. É. A batida que é mais agitada. É. É bonitinho. É. Gostei. <risos> Adolescente, bonitas elas <risos> Fofas. Legal. Tem. Pelo nome, assim, eu pensava que era uma banda de rock. <risos> banda de rock. não Gente, eu tô pondo as que eu acho mais legais e tal, assim, sabe? Porque elas têm mais, músicas mais novas também e tal. Só que eu tô pondo as mais legazinhas. Não que eu não acho jo... Enfim, gente. <risos> Vou nem gastar saliva. <risos> tá colegiando? Ah, não, tá colegiando. Ah, Não, né? tá. É porque eu achei que tava em inglês. Entendi muita coisa ali no início porque fala muito rápido eu não consegui pegar <risos> mas é é isso aí é isso aí é. às vezes eu mais ou menos entendi isso né que quando a, a, devido tanto tantas decepções pode ser isso né uhum. vamos matar esse amor Talvez seja, a frase certa é matar esse amor irracional e amar com o coração, com, com a razão, não só com o coração, aquele, aquele amor maluco, né aquele amor doideiro. Assim. Sem responsabilidade nenhuma Eu sei que é o que eu tô falando <risos> Lembra daquele ex-namorado lá do outro vídeo? <risos> Paguei os cards, Então, chegou um dia Que eu tive que matar esse amor Porque senão eu e a minha vida tava realmente uma bagunça Ele fez uma bagunça Isso existe, gente, é verdade Não deixa, não Deixa ninguém fazer uma bagunça da, da vida de vocês, não Ainda mais vocês estão começando Aí, como você é dizendo Então, ele tá falando que que pra quem tá começando a vida agora, né? Principalmente vocês que estão começando a vida agora. Principalmente quem tá começando o um amor agora. Cuidado com o coração. Cuida do coração, proteja o coração. Tem um monte de engraçadinha aí querendo fazer bagunça <risos> com o coração de vocês, né? Dos adultos também. Tem gente ainda que deixa se levar demais pelas conversinhas, papinhos curados, pelas prometas. A <risos> música aí tá refletindo certinho. Cuidado, não deixa uma pessoa bacana e tal, vai aos pouquinhos, entendeu? Vai de, de beijo, senão, porque não é só amor, não, amor. relacionamento a dois, não. Eu digo relacionamento com as pessoas em geral, amizades, a gente pode se ferrar muito, se quebrar muita cara, então, é bom pra gente depois não ter que matar esse amor por um amigo, por uma amiga, né? Vai com cuidado, isso aí é muito importante. Razão acima de tudo, coração, um pouquinho, 50% de cada. <risos> é legal é a música, gostei. Gostou? Uhum. Oh, amei, achei legal. Eu vi uma pessoa falando que esse clipe falava que era tipo sobre relacionamento abusivo. Exatamente, Isso é, pessoa é mas... faz uma bagunça né na vida da pessoa uhum. Aquele outro que nós vimos também é um relacionamento abusivo Da menina que o cara fez ela se transformar toda Da Melanie, gente Ela ficou feia e tal, aí foi trocou por outra É um relacionamento abusivo, né? Não aceitar a pessoa do jeito que ela é. é Gente, esse final tá com uma qualidade diferente aí Porque meu celular acabou a memória, ok? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem em gostei e se inscrevam no canal que ajuda muito muito muito um, é isso um beijo tchau